Está ah, escrito assim a pergunta, né? No Cirandas, você cita que ter posicionamento pela vida e contra o lucro implica em ser criminalizado, ser isolado e ter setores torcendo para que os empreendimentos solidários não vão para frente. Aí a pergunta foi: gostaríamos de saber o que te motiva a apoiar e acreditar nessas ideias e empreendimentos, mesmo com tantos contras? <risos> Boa pergunta. Ai, ai. Eu, é, vocês devem ter olhado no meu blog, né? O título do blog é Vida quer Viver. Eu sou físico, não sei se vocês sabem. Eu sou físico teórico. E existe uma lei muito forte existem várias leis muito fortes que são basilares né? na física. Então, uma delas é a lei da entropia que diz que tudo tende à maior entropia. Vou dar um exemplo, é né? bem simples. Uh, se você deixa cair uma garrafa no chão, os cacos se espalham e a água se espalha, certo? Isso é muito natural de acontecer. O que, que não é natural? O que não é natural é você pegar toda essa água que se espalhou, juntar ela todinha, separar dos caquinhos de vidro, colar todos os cacos de vidro e de novo fazer uma garrafa com a água dentro. O movimento de cair a garrafa e espalhar tudo é um movimento que é a tendência natural das coisas, que é o aumento de entropia. O processo de pegar todo aquele monte de caquinho e água e voltar à configuração inicial que estava da garrafa bonitinha e tal, é uma redução da entropia. É contra a lei natural das coisas. Aí vocês vão entender agora o, a minha frasezinha, vida quer viver, no meu blog. É... Os fenômenos de evolução da vida são fenômenos de redução da entropia. Ou seja, a existência da, da própria vida é um atentado contra a tendência das coisas terem sempre uma maior entropia. Então, a, o que nos alimenta é o sol, no caso. Então, existe, o sol está se desgastando. E se o sol acabar... Não sei como é que a gente vai ver, mas o Sol é a fonte de baixa entropia que garante a vida. Mas a tendência de tudo é cada vez se homogeneizar mais. Por exemplo, uma, uma garrafa de Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola cai numa, no mato, se você deixa ele durante 100 anos, vai perdendo as cores, vai ficando com as cores do próprio mato e vai se dissolvendo e ficando igual ao próprio mato. Então a tendência das coisas é se dissolver. Uma montanha nova, ela é fina e muito alta, como por exemplo os Himalaias. Os Himalaias são uma montanha nova. Montanhas antigas são mais abalroadas e mais baixas. São montes, porque elas já tiveram tempo e com o tempo a entropia vai exercendo seu poder, vai se espalhando mais, vai aumentando a entropia e vai baixando. Agora se a gente pega agora a história da vida, é o contrário. A vida inicial era menos organizada, eram pequenas bactérias espalhadas. E ao, ao longo da evolução da espécie foi tendo articulações de bactérias entre si, de vidas entre si, gerando cada vez mais complexidade, de modo que hoje, esse cerco que vos fala nesse momento, é um ser cheio de bactérias aqui dentro, vários seres de vida dentro de mim, que compõem uma complexidade tão grande, que me permitem estar pensando e falando com vocês numa linguagem que o ser humano criou através da cultura. Então, a vida é um processo de redução da entropia, enquanto que a tendência natural é aumento de entropia. O que, que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? É que as pessoas que estão lutando pela vida também lutam contra a corrente, só que existe alguma força aí por trás que nos ajuda nessa batalha. Talvez uma alegria que me dá, uma satisfação de ver quando a gente percebe o sorriso de uma pessoa, quando a gente percebe que menos injustiça é cometida, quando a gente percebe que a vida está mais plena. Vida quer viver.